Mas, é, mano, qualidade, qualidade. Eu vou, mano. Sempre que dá, eu colo, tá ligado? Quarta-feira tem batalha aqui, só mano. É, é, é, a batalha é da Ruba. É. Pô, tem muito livro, mano. Eu também, mas, pô, Que eu já li eu tudo. Que eu é. oh, ah. é. tipo, exatamente, tipo assim. É, exatamente, eu penso isso. Século 21, guerras modernas, a pátria puta me serve, Vocês estão preocupado com a cor da minha pele? Eu tô preocupado com educação, com a capocação, preocupado com meus menores se perdendo e servindo na boca, difuso na mão. Trocando a caneta pela pistola, eles acham que escrever poesia é só tirar marola. Quanta mediocridade, puta mediocridade, o neguinho favelado cansou do seu entrevistadorzinho de merda e da falta de oportunidade. Maria Eduarda, pobre nova negra e favelada, mais uma de nós que foi vítima de uma balachada. Mas fora daqui eles dizem, isso nunca vai acontecer com a gente, pá! Mas todo dia eu ando na rua, com medo dessa tal bala também me achar aí. 111 tiros, contra cinco inocentes foram disparados. Costa Barro está de luto, cenas adulteradas, corpos desfigurados, mas... para esses monstros de farda, são só mais alguns jatos Oito na Candelária, parado um 741 Barulho do meota na minha janela já é comum, os que são pagos para te proteger, são verdadeiros 171, um ignorância mórbida. Dizem ser uma tática, vender munição no caveirão mas quando sobem a favela é a mesma munição que ceifa sua vida de forma trágica. Não é mágica, é ilusão de ótica que quase não dá para perceber, enquanto... Toma uma mãe reza pra voltar com vida pra casa, eles fazem corpos desaparecer. Boa, agora foi. Deixa eu só secar aqui que molhou porra